Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Neste programa você confere. Empresa não é obrigada a indenizar empregado por descontar do salário o valor das férias pagas de forma indevida. E você vai ver também. Projeto Primeiro Passo estimula a aprendizagem de crianças e adolescentes. Estou gostando bastante, porque aqui é um lugar que tipo, a gente pode errar para poder a gente chegar na empresa e fazer certo. O juiz Mauro Curvo responde à dúvida de um trabalhador sobre quanto dura um processo trabalhista. E a nossa entrevista fala sobre as inovações do sistema PJE a serem implementadas para atender a reforma trabalhista. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. E um projeto do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso está contribuindo para garantir um futuro melhor a adolescentes de Cuiabá e de Nova Mutum, região Médio Norte do Estado. Assista a nossa reportagem especial que explica como funciona o programa Primeiro Passo. Estimular a aprendizagem. Com esse objetivo, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso implantou o projeto Primeiro Passo. Uma parceria ampla com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, SENAC, SENAI e Prefeituras de Cuiabá e Nova Mutum. Um dos destaques é aplicar o conteúdo da sala de aula já nas atividades práticas de empresas parceiras do projeto. O SENAI ele já desenvolve a aprendizagem já desde sua essência. Então, como nós já tínhamos expertise e eles tinham interesse em trazer para o município, então, juntamente com a Secretaria Municipal, o Senai de Nova Mutum foi atrás dessas empresas para poder divulgar o programa. E aí, com o projeto Primeiro Passos, é, o aluno ele tem a parte de teoria, que ele tem os embasamentos teóricos do curso de inspetor da qualidade, de acordo com a classificação brasileira de ocupação. E, posteriormente, ele vai para a empresa para poder aplicar toda essa metodologia que ele conheceu. Em Nova Mutum, a turma do Senai foi selecionada a partir de um outro projeto social o Jovem do Futuro, que atende a comunidade, principalmente em situações mais vulneráveis. O TRT de Mato Grosso também participou do projeto com a doação de recursos para a construção da nova sede. A implantação do programa Primeiro Passo supriu essa necessidade, não ficou perfeito. Eles fazem a pré-capacitação deles junto dentro do Jovem do Futuro, fazem a seleção com as empresas, né? eles são pré-selecionados aqui dentro vão para a seleção, para entrevista dentro das empresas, aqueles que são aprovados, então eles dão já uma segunda etapa quando eles vão fazer a capacitação deles através do programa Primeiro Passo. Eu fiz curso lá no Jovem do Futuro pelo CRAS e lá eu aprendi algumas aulas técnicas de administração e de informática e algumas e algumas aulas tipo do dia a dia, de música, de, de artes, de artes urbanas para grafite, desenho, essas coisas. E eu fui, eu fui chamado para participar aqui dos primeiros passos. E eu estou gostando bastante, porque aqui é um lugar que tipo, a gente pode errar para poder a gente chegar na empresa e fazer certo. O desafio do projeto é esse, não só combater a exploração do trabalho infantil, mas garantir o acesso a boas oportunidades para esses jovens e adolescentes. Para nós é muito gratificante poder ter sido nomeado para participar desse projeto tão importante desenvolvido pelo tribunal. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma empresa não é obrigada a indenizar o um empregado por ter descontado do salário dele o valor das férias pagas de forma indevida. Na reclamação trabalhista, o empregado da PepsiCo do Brasil afirmou que recebeu as férias em junho de 2007 e utilizou o dinheiro para pagar o tratamento de saúde do pai. No entanto, a empresa percebeu o erro no repasse e cobrou o valor em três parcelas que foram debitadas nos contra-cheques. O promotor de vendas pediu reparação por danos morais, alegando que a medida o deixou sem salário entre os meses de julho e agosto. O pedido foi negado em primeira instância, mas o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo determinou o pagamento de indenização no valor de mil reais. O TRT concluiu que se o depósito do dinheiro das férias fosse equivocado, o reembolso seria cabível, mas a PepsiCo não poderia deixar o trabalhador sem salário, pois a remuneração é essencial para a sobrevivência dele. A empresa recorreu ao TST. O relator do processo na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, ressaltou que o desconto é legítimo até integralmente no mês após o repasse incorreto. Para o magistrado, a empregadora ao efetuar a cobrança em parcelas, a fez de forma mais benéfica ao empregado e a conduta não configurou ato ilícito para motivar a indenização. A decisão da terceira turma foi unânime. A cada programa, um juiz responde à dúvida de um trabalhador sobre o direito do trabalho. É o nosso quadro, é direito. E desta vez, o juiz Mauro Curvo esclarece a dúvida de um cidadão que pergunta sobre o tempo de duração de um processo trabalhista. Meu nome é Eliseu. Eu gostaria de saber quanto tempo demora um processo trabalhista. Obrigado, Eliseu, pela sua pergunta. A Emenda 45 de 2004 consagrou o princípio da duração razoável do processo. Contudo, apesar desse princípio, não há uma previsão legal acerca da do tempo mínimo ou máximo de tramitação do processo do trabalho, uma vez que é quase impossível definir esse tempo, haja vista que o tempo de tramitação depende de diversos fatores, como, por exemplo, a unidade judiciária, a complexidade da causa, a existência ou não de conciliação, a necessidade ou não de perícia técnica, médica ou contábil, ou também a necessidade ou não é, da fase de execução. Contudo, o tempo médio de tramitação processual em nosso tribunal tem sido de 480 dias para ritmo ordinário, e 377 dias para ritmo sumaríssimo, ou seja, para aquelas causas até 40 salários mínimos. E você também pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicação.trt23.jus.br E o auxílio de uma intérprete de Libras foi essencial para que o ex-empregado de uma grande empresa de frigoríficos conseguisse participar de forma efetiva de uma audiência judicial na segunda vara do trabalho de Grande.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 na segunda vara do trabalho de Várzea Grande. O trabalhador entrou com uma ação na justiça para pedir o recebimento de horas extras, adicional de insalubridade, repouso térmico e indenização por danos morais pela instalação de câmeras no vestiário da empresa. Ele, que possui uma rotina permeada pela dificuldade de comunicação, não enfrentou barreiras para fazer seus pedidos ao judiciário. Os trabalhadores com deficiências auditivas têm direito à presença de intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, nas audiências da Justiça do Trabalho Mato Grossense, caso necessitem. O serviço não tem ônus para nenhuma das partes, sendo custeado pelo poder público e deve ser solicitado ao juiz da Vara do Trabalho, onde o processo tramita. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso articulou junto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT e ao Congresso Nacional a disponibilização de 3 milhões de reais no orçamento de 2018 para a construção do Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde. A obra é esperada pela cidade e atenderá a alta de demanda de processos trabalhistas na região. A articulação contou com o apoio da OAB e da Bancada Federal dos Deputados Mato Grossenses. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, desembargadora Maria Beatriz Teodoro, foi indicada para representar a região Centro-Oeste no Comitê Gestor do Programa Nacional de Memória da Justiça do Trabalho. Criado em 2011, durante as comemorações dos 70 anos do Judiciário Trabalhista, o programa visa promover a preservação dessa história, com formulação de planos estratégicos para a gestão de museus, do acervo bibliográfico e de outros documentos históricos. E agora é hora de Facebook. A Julie acompanhou o que foi destaque durante a semana em nosso perfil na rede social. Veja o que ela separou para a gente. Oi Ezequias, esse quadro é onde nós aprendemos muito sobre direitos e deveres trabalhistas, daquele jeito bem descontraído. Tanto que sempre tem personagem inusitado, famoso e até super-herói que vem parar aqui na nossa página. Dá uma olhada nesse recado que é tão importante quanto a nossa própria vida. Todo mundo sabe a importância do patrão fornecer os equipamentos de proteção adequados para cada atividade. Mas tem que ser equipamentos resistentes, não o um EPI parecido com o escudo do Shiryu, que não aguenta nada. Que ironia, né? Já que esse escudo é considerado um dos mais resistentes. Mas como já se sabe, para proteger o trabalhador, o equipamento deve ter certificado de aprovação e ser adequado ao risco da atividade. Nossos seguidores curtem esse tipo de informação, tanto que mais de 230 compartilharam post. E foram muitos comentários, muitos mesmo. Segundo Pedro, é assim que se faz marketing de qualidade. Muito bom mesmo, hein, Pedro? Apesar das brincadeiras e daquele toque de humor na nossa página, todos os assuntos tratados aqui são sérios. Tanto que este post, que entrou na onda de mais uma profecia sobre o fim do mundo, mostra que o assédio moral no trabalho, isso sim, é o fim do mundo. E é mesmo, viu? Só quem já passou por isso sabe o quanto é difícil viver uma situação assim, né? É considerado assédio moral todo tipo de conduta abusiva, a é exemplo de gestos, palavras e atitudes que se repetem de forma sistemática, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física de um trabalhador. Na maioria das vezes, há constantes ameaças ao emprego e o ambiente de trabalho é degradado. Não dá para aceitar isso. Assédio moral é crime e deve ser denunciado. Foram mais de 100 reações. E o Jean disse que é bom saber desses detalhes. É isso mesmo, Jean. Aqui você e quem quiser pode aprender de um jeito bem simples e fácil. Entre agora mesmo no Facebook do TRT Mato Grosso para curtir a nossa página. E você também pode ficar conectado com a gente no Instagram, onde você fica bem informado com a Justiça do Trabalho. Zequias. Obrigado, Juli. E no próximo bloco, a gente conversa com o juiz Maximiliano Carvalho, coordenador nacional do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. Ele fala sobre as inovações do sistema a serem implementadas para atender a reforma trabalhista. Não saia daí, que a gente volta já.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 Estamos de volta com o Trabalho em Revista. Quais as inovações do PJE, o Sistema de Processo Judicial Eletrônico, para atender a reforma trabalhista? Quem vai responder é o juiz Maximiliano Carvalho, coordenador nacional do PJE da Justiça do Trabalho. Dr. Maximiliano, obrigada pela sua presença Obrigado. aqui. Muitas alterações, doutor, são necessárias no sistema? É, no caso do PJE, a gente não tem muitos desafios a vencer, porque a reforma trabalhista trouxe, em geral, mudanças de direito material, ou seja, aquele direito que vai envolver as relações de trabalho entre empregado e empregador. E o processo judicial eletrônico trata mais as regras de direito processual, né? do meio para que uma pessoa que, por acaso, teve algum direito lesado, possa obter esse direito em juízo. Mas, mesmo assim, a reforma trabalhista trouxe algumas pequenas modificações. Ah, posso citar, por exemplo, a questão da contagem de prazo em dias úteis, é, o peticionamento agora, um reclamante quando vai ajuizar uma ação precisa indicar o valor de cada pedido, o que antes acontecia só no rito sumaríssimo. Nós temos também a questão da transcendência agora no Tribunal Superior. Então, quando um recurso for levado para, do Tribunal aqui em Mato Grosso para o Tribunal Superior do Trabalho é preciso que a parte recorrente diga de algum motivo, seja político, social, econômico, que transcenda aquela causa, que saia da, da, daquela causa e tenha uma comoção que seja é, mais coletiva para que o tribunal possa avaliar. Então esses são aspectos processuais que a gente precisa levar em consideração porque a reforma trabalhista agora trouxe como inovação. Daquilo que realmente gera impacto no processo judicial eletrônico, a coisa mais urgente que nós temos para resolver, porque a reforma entra em vigor a partir do dia 11 de novembro, e nós já estamos praticamente no mês de outubro, é a questão da contagem do prazo em dias úteis. E aí nós já montamos um grupo de trabalho em Brasília, já fizemos um estudo sobre o assunto, já encontramos solução para que o processo judicial eletrônico não conte os prazos em dias corridos, conte em dias úteis e posso tranquilizar toda a população e todos os usuários do sistema que a partir do dia 11 de novembro os prazos serão contados dessa maneira. Doutor, só para a título de curiosidade, quantos processos tramitam hoje no PJE e em toda a Justiça do Trabalho no país? O é, um número é absurdo. Né? Hoje nós temos, em todo o Poder Judiciário, cerca de 100 milhões de processos. Na Justiça do Trabalho, nós temos algo em torno de 17 milhões de processos. Destes, 12 milhões tramitam no processo judicial eletrônico. Então, 12 milhões de processos e o sistema tem atendido. Tem atendido e tem atendido a contento. É bem verdade que nós tivemos algumas, alguns percalços, especialmente no, na gestão anterior, entre os anos de 2014 e 2015, porque o sistema não estava aguentando a quantidade de processos e a quantidade de acessos, principalmente os acessos não humanos, já que existem várias empresas que prestam serviços para fazer leitura, por exemplo, de diário eletrônico e se valem do que a gente chama de robô e os robôs fazem acessos é, mais de um, dois, são centenas de acessos por segundo no sistema, fazendo com que o sistema ruísse. Nós já conseguimos superar esse óbvio, existem é, ferramentas que foram utilizadas não só para suportar os acessos não humanos, mas também para fazer um controle desse tipo de, é, vou chamar de invasão, mas não é propriamente uma invasão, é porque o PJE ele foi feito para o acesso do ser humano. Mas a gente faz esse tipo de controle e hoje o sistema é bem robusto, as pessoas não precisam ter problema. Ao contrário, o desafio do último bienio foi de trazer performance, de fazer agora um sistema que é estável, que é seguro, fazer com que ele funcione com maior velocidade para dar mais conforto para o usuário. Doutor, eu me lembro que quando da implantação do PJE, inicialmente, é, em todo o país, especialmente na Justiça do Trabalho, tinha-se muita preocupação com relação à segurança desses dados, coisa que, que a, a, a vivência aí mostrou que uh, deu certo. Né? É, essa questão é bem interessante, porque, na verdade, se você for parar para pensar, uh, toda vez que nós temos uma mudança de cultura, existe uma desconfiança. Né? O exemplo que nós temos prático na vida do brasileiro, foi com o Plano Real, então, a gente teve que ter uma mudança de cultura de uma sociedade que vivia com hiperinflação e nós precisamos criar uma ferramenta para fazer essa transição. E ninguém acreditava que o Plano Real ia dar certo, mas o choque cultural da maneira que foi montado aquele planejamento conseguiu fazer com que nós tenhamos hoje praticamente 30 anos de, de estabilidade, um pouquinho mais de 20 anos de estabilidade da moeda, a mesma coisa com o processo eletrônico, nós estamos saindo de uma lógica do processo que tramita em papel para um processo que pode ser aparentemente mais vulnerável porque ele está em meio eletrônico, mas há uma série de ferramentas de segurança por trás disso que garantem a integridade do sistema. Não à toa, alguém por acaso questiona o uso de algum aplicativo de banco, por exemplo, mas existem também as inseguranças, existem casos de, de contas bancárias que são hackeadas, mas também há contramedidas que são utilizadas para garantir que um eventual dano seja reparado. Da mesma maneira, a gente pode falar com relação ao processo eletrônico e uso de novas tecnologias, como, por exemplo, o que se chama de blockchain, que é aquilo que é utilizado, por exemplo, com o famoso bitcoin. Né? Nada mais é do que uma a nova moeda eletrônica, criptomoedas que nada mais é do que um sistema de contabilidade que assegura é, que a integridade daquela transição, porque o livro de contabilidade está em todos os computadores, é a força da rede. Então a gente precisa usar aquilo que a gente vê como algo que é fraco ou que seria uma ameaça, ao ah, processo agora está em rede, como uma oportunidade para gerar mais força e segurança para todo o sistema. E o senhor falou aí em aplicativo. E eu queria que o senhor falasse sobre o aplicativo JTE, que é a novidade, a mais nova novidade é, do PJE. É, o, esse aplicativo JTE é, se chama, é, é só uma siglazinha para a Justiça do Trabalho Eletrônica, que nada mais é do que um novo passo para a imaterialidade. A partir do momento que eu pego um processo que era papel e jogo ele para dentro do computador, eu tornei algo material e imaterial. E isso gera uma série de consequências e tudo que gravita à sua volta. É, a partir do momento que nós começamos a utilizar smartphones, tablets, outras mídias, também é importante que o processo vá para a palma da mão. E é muito interessante, porque para a vida do usuário, isso traz um impacto fantástico na medida em que, o próprio usuário, o cidadão, ele não precisa mais se deslocar até um tribunal, por exemplo, para saber o andamento do seu processo, inclusive para ajuizar uma ação. Se antes ele precisava estar conectado a um computador na internet, agora ele tem a justiça na palma Eu ia perguntar certinho aí para mostrar. Né? Eu tenho ele para mostrar para vocês. né Então, clicando aqui no aplicativo, ele aparece justiça do trabalho eletrônico e já traz para mim uma série de funcionalidades. Ele é tão simples que se eu clicar aqui... Para fazer o meu login basta colocar a minha digital. digital e eu já acessei o sistema. Então eu posso fazer consulta processual inclusive em várias bases de dados. Se eu clicar aqui eu vejo todos os tribunais e eu faço a consulta. Em cada um desses tribunais O senhor está Se... falando então Um advogado, por exemplo Que ele tenha processos trabalhistas No TRT de Mato Grosso Em Brasília, em Goiás Ele consegue ter a base de dados De todos eles ao ele mesmo consegue. tempo Ele consegue, ainda por cima Ele pode ter também uma os processos favoritos dele Então ele tem um acervo dos processos favoritos Ele tem o controle do, dos prazos Desses processos em várias bases de dados Então ele tem processo em Mato Grosso Em Goiás, em Rondônia em Campo Grande e vai mostrar para ele, aqui, na palma da mão, falta um dia para vencer esse prazo, dois dias, três dias, ele é notificado a cada movimento do, do processo. Ele também poderia ter o acompanhamento da pauta de audiências online. E talvez essa seja a maior revolução, porque ele sabe olha, falta meia hora para começar a sua audiência. A sua audiência começou, a sua audiência foi suspensa, a sua audiência encerrou, deu acordo, não deu acordo, foi redesignado, foi para a perícia. É uma ferramenta de gestão de um acervo processual. O senhor falou em conciliação e o aplicativo tem novidades sobre isso? Isso, ele tem um serviço também de conciliação. Então, por exemplo, um processo que foi distribuído hoje em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, e daí tem uma audiência de conciliação marcada para daqui a 60 dias. Se a parte contrária for notificada daqui a 15 dias, por exemplo, ela poderia entrar em contato com o advogado do reclamante por meio do aplicativo, usando um chat, como por exemplo são esses aplicativos de troca de mensagem. Ali as partes conversam entre si, sem mesmo se conhecer, e elas podem chegar a um acordo. Caso cheguem, abre para elas uma minuta, com algumas cláusulas específicas elas dizem quais são essas cláusulas como que o acordo será cumprido e isso é enviado para o magistrado como uma notificação para o magistrado aí sim dizer se vale ou se não vale o magistrado vai ter opção de já convalidar o acordo naquele momento ou aguardar a audiência de conciliação mas o que é mais importante é que nós estamos potencializando aquilo que é a missão principal da justiça do trabalho que é de que é pacificação paz. social então, uma audiência que levaria 60 dias para acontecer, para só ali nós temos um primeiro contato entre partes, magistrado, para a gente pacificar aquele conflito, com menos tempo, é o, é o tempo da notificação. A gente poderia em 15 dias, 20 dias, já ter uma solução para aquele caso. Muito antes da primeira audiência. Exatamente, exatamente. É um, é um novo passo, é um passo de disrupção, é um, um passo, eu diria, é, realmente não só inovador mas bastante ousado para a gente conseguir trazer é, um pouco de esperança para o nosso país. Doutor, e esse aplicativo já está disponível para Mato Grosso? Esse dispositivo ele está disponível para todos os tribunais regionais do trabalho do país. Ele ainda não está operando em Mato Grosso, na 23ª Região, apenas por uma questão técnica. Nós fizemos um cronograma né, em Brasília para que cada um dos tribunais entrassem e o TRT da 23ª Região optou por ficar mais para o final da fila, porque precisa de uma série de testes, existem questões que são técnicas de sistema, de adequação do sistema, para ele entrar em produção. Mas tem no... prazo, né? É, a nossa... tem prazo. A nossa ideia é que no mais tardar até o final do ano, mas a nossa expectativa é que ali na primeira quinzena de novembro o aplicativo já esteja funcionando aqui na 23ª região. Que bom. doutor Maximiliano Carvalho, coordenador nacional do PJE da Justiça do Trabalho, juiz auxiliar da presidência do TSC, muito obrigada pelas suas palavras. Eu só tenho a agradecer agradeço a todos também que estão nos assistindo e me coloco à disposição.